fala fala galerinha Oi, pessoal. eu sou o Aberto esse é mais um elefante literário e como estamos chegando perto daquela estação maravilhosa de calor né de sol quente do verão a gente trouxe aqui livros para você ler nessa época de verão de férias né livros que sejam felizes às vezes nem tanto vale a gente dizer aquela piadinha Qual? que aqui é a gente não pegarão que aqui fará é um ano inteiro Ah, é. que maravilha <risos> Que é um inferno, minha gente. Sério, quem não conhece Tatal não sabe que é calor. É mas que teve uma dele. época. É, esse ano principalmente teve uma época assim que foi boa, foi assim. É, mas enfim. Mas fim, agora, inclusive, tá insuportável. É, tá insuportável. É, é Primeira primeiro é. que eu vou indicar aqui vai ser Fangirl, de Rainbow Rose. Fangirl. Yes. Brrr. E é muito legal esse livro, ele é muito leve, ele é muito rápido, ele é muito aquela palavra que a gente ama, uma leitura muito fluida. <risos> e é muito, o netinho até é muito bom, é sobre, são duas irmãs e aí elas escrevem Fanfic, né? São assim, as mestres das fanfics e tal. Ai, e é um fanfic sim. que é sobre Harry Potter, só que não é sobre Harry Potter. sim a gente sabe que é Harry Potter mas ela não fala que é Harry Potter, entendeu? E é muito legal. Eu não lembro exatamente de assim, detalhes de história, mas é um livro relativamente grande eu acho que tem umas 400 tantas páginas mas é muito rápida a leitura e pra você ler de boinhas, sabe aquela coisa sem preocupação, mas que traz uma mensagem bacana. O primeiro livro então que eu vou recomendar aqui pra você ler nas férias e no verão é o livro Faça Amor, Não não faça jogo, que na verdade não é um livro de história que se passa em verão, nem né? seja coisa de felizinha e tal, é mais um livro, vamos dizer assim, de regras. Regras não, tipo manual, tipo assim, guia de conduta, né? Pra como você tratar as pessoas, tratar todo mundo bem, com amor, não se aproveitar das pessoas e tudo mais, se doar de verdade, tipo assim, né? Resumindo, um resumo bem resumido. Já falei desse livro aqui em alguma leitura de mês, o card vai estar aqui nos cards. <risos> tá tudo bom. O link no box de descrição e vocês vão ver eu falando um pouquinho melhor sobre ele. Mas é muito bom, é um livro favorito. O segundo livro que eu escolhi mais não foi nem pela questão da, da fluidez da narrativa, mas foi pelo ambiente que se passa na praia. Porque é tudo bem, né? Sim. Apesar de eu não suportar a praia, <risos> mas que se passa nesse ambiente, que é A Filha Perdida, de Helena Ferrante, que é uma, uma leitura, assim, ela é um pouco subjetiva, sabe? Ela não é uma coisa 100% feliz, mas que pra quem gosta de coisas que você precisa pensar um pouquinho mais mas eu acho bem, bem bacana, que deixa a coisa meio subentendida, sabe? Então, a personagem principal, ela é uma, uma mulher, assim, bem de vida, já tá com o filho criado, né? Tudo independente, tudo bom, querido? Eu tô aqui, ó. Meu tá gostando muito. E aí ela resolve passar férias em alguma parte da... da... Itália, que eu não lembro exatamente aonde, e ela começa a observar uma família e meio que ficar um pouco obcecada por uma pessoa da família, uma, uma menina que ela consegue se ver muito nela. Isso aí você vê se não consegue. É, basicamente, é uma coisa meio estranha quando você fala assim, é um pouco, né? Mas é uma, uma história bem legal e que eu pretendo inclusive ler outros livros dela, porque ficou uma coisa meio aberta, sim. assim, aí eu queria saber se é só desse livro, se é, de né? outros também e O livro eu acho que não tem a mesma vibe, mas enfim, não é uma coisa tão feliz assim também. É o livro A Ilha. Que... Eu já falei aqui há algum tempo também Eu fiz uma, inclusive uma resenha sobre ele fiz resenha sobre ele? Não Acho... sei Não lembro Tá bem, sim. A, Talvez a sim. gente já tá numa fase que a gente não tá mais lembrando Não lembro Os, os vídeos que a gente já gravou Se tiver, vai mais... ter Se não tiver também não vai ter Mas eu vou dizer Que é um livro que se passa na Grécia Na ilha de Creta Então é o quê? Tem muita praia Tem muito mar Tem muito sol Não tem muita alegria Assim, felicidade, risadas e tudo mais Porque é uma história um pouco triste Que tem a ver com a lepra Que na verdade não tem mais esse nome, né? Não é, Hanseníase né? Hoje em dia Existia uma ilha Junto da ilha de Creta Pra onde essas pessoas eram levadas E elas eram, tipo Afastadas da sociedade pra sempre Eram tratadas como... Nada. Tipo assim, o governo não dava incentivo, elas tinham que se virar, as pessoas morriam sem tratamento, sem nada. Aí chega uma pessoa que vai cuidar delas e vai acontecer algumas coisas, algumas pessoas vão ficar tristes felizes, e a história vai se desenrolar. É um livro. Perfeito, em minha opinião, que tem uma narrativa maravilhosa. Vitória Islop merece uma nota 10, um abraço e um cheiro. É um livro que eu favoritei também, um livro que eu recomendo a todas as pessoas, que foi uma recomendação, né, do isso. escrito, Rodrigo. de Rodrigo Alves. Então, muito obrigado. Ele já, inclusive, recomendou outros livros que eu ainda não li, mas vai dar certo. Saiu tá nessa vibe não tão feliz, então, eu vou recomendar aqui, Estamos Bem, um livro que eu li recentemente, que tem vídeo sobre ele. E é um livro que trata muito sobre luto, sobre perda de pessoas, como você lida com isso. Não é uma coisa muito feliz, mas é... também tem esse meio de praia. É, eu queria dizer uma coisa, porque a gente tá aqui nas férias e no verão é. e já tipo, três livros foram tipo, ai ah, não é tão feliz. <risos> Não, mas é porque a é um livro é, pra irmão. você ler de boinha, sabe? É um livro bem... Tranquilo de ler. Tranquilo de ler. você vai tirar algumas... Algumas coisas legais também, sabe? É a mensagem que ele, que ele traz, assim, de você saber quando você pedir ajuda Que é tudo bem você precisar de pessoas E tudo bem você passar por um luto E cada pessoa tem o seu tempo, né? Então a mensagem que o livro passa é muito bacana Não é um livro triste, exatamente, apesar do tema E é, foi justamente por isso que eu coloquei Porque a autora traz de uma maneira muito sensível e bacana assim, da gente lidar com temas tão pesados, mas ao mesmo tempo ficar ali com aquele coraçãozinho aquecido. E é um livro rápido também, é curtinho mas assim, muito bem escrito. Pois então, agora um livro feliz de fato que tem tudo a ver com férias, porque se passa num período de férias, é o livro 15 Dias, escrito por Vitor Martins. Se você é brasileiro e ainda não leu esse livro, não sei o que você está fazendo. Aqueles. Tchau, Vixe, E Carolia, né? Vai embora. Mas eu vou Mas, ler, eu vou, ei, ler eu vou ler, eu vou, ler eu vou ler. É muito bom o livro, porque os personagens você lê e pensa que Menina, isso é meu primo, é meu vizinho que está falando comigo, porque os personagens são bem reais, são, como é, como é que a gente diz? Tridimensionais. É, tem várias facetas, assim, você consegue realmente enxergar os personagens, os diálogos são legais, as tramas, os, os, as cenas, as cenas são muito corriqueiras do dia a dia, e as coisas são muito engraçadas, os diálogos, os personagens são super legais, eu amo esse livro, paz. Então deixa aqui embaixo livros que você recomenda, ou que tem essa vibe feliz, ou que sejam livros tranquilos também pra ler, porque a gente já vai trocando ali umas ideias. E em janeiro férias, sim diga-se passagem, a deusa queira, sim. tenhamos muito tempo para botar essas leituras em dia, porque não, Está fácil, minha gente. E não está, inclusive, né? Pelo amor de Deus, pensando tá. bem, mas vai dar certo. E se você pretende ler algum desses livros, ou outros livros, qualquer um que você queira, né? Vai aqui no box de descrição que tem um link da Amazon maravilhoso, Sim. o melhor link que você já viu para comprar todos esses livros. Não esquece de deixar o seu like, então, e se inscrever no canal se não for inscrito, além de ficar ligado nas nossas redes sociais, porque a gente, tipo assim, né? Vamos, vemos e provenhamos. Não somos pessoas 100% presentes. Mas estamos lá e estamos aqui. para entrar em contato com a gente que a gente vai conversar legal. Valeu! Valeu! do lado como da cabeça, mas eu do não lado caso, não, do lado aqui ó, na cabeça, aqui. seria assim se fosse do lado da cabeça, vamos embora, tá uma ca... rede, vamos deitar na rede e fazer não, lá. Que mas que tem que como faz a fazer rede fazer... passa aqui ó, não, vamos testar vai ficar super legal <risos>